Oi oi oi eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje para ensinar vocês a fazer esse biquíni aqui gente olha só que lindo que é esse biquíni olha só que lindo que é esse biquíni gente maravilhoso é um biquíni não um biquíni né porque olha só bem lindo olha só gente show de bola uma peça maravilhosa eu vou estar ensinando você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 Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Bora fazer então o nosso biquíni jenny? Bora lá! Então, esse tecido que eu tô usando é aquele tecido já especial para biquíni, tá? Então, é. Uns falam que é. Tecido da malha molhar, a malha a gelada, né? Malha gelada. Mas você pede tecido para biquíni, tá? Isso eu tô usando aqui, você pode usar malha, que tem a parte aqui, daqui da blusinha. Eu vou usar malha aqui, essa parte aqui, tá? E o... a sainha, e aqui, esse filete aqui, eu vou tá usando esse tecido aqui, tá? Tecido de malha. Mas você pode fazer do, do outro tecido também, tá? Pode fazer de, de lacra, pode fazer de... Da, daquele tecido de fazer roupa cirúrgica, tá? Então, bora fazer. Então, é rapidinho, é facinho e fica bonitinho, tá? Então, bora lá! Vamos usar esses moldes aqui, tá? Aqui, como eu disse, eu tô usando malha, tá? Você pode estar tá usando o tecido, sempre com elasticidade, tá? Tecido com elasticidade, tá? Eu sei que você vai cortar uma vez dobrado, saia uma vez dobrada, frente, uma vez dobrada e a parte de baixo. Uma vez dobrada, tá? Aqui o nosso filete você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes. Então, é isso que a gente vai precisar. Bora lá, então. Vamos pegar a parte de cima aqui. Vamos pegar nosso filete aqui. a gente vai medir, tá? Até aqui, né? E mais quatro dedos para baixo, tá? E daí a gente vai com duas peças, a gente vai precisar disso, tá? Vamos pegar o um outro e fazer a mesma coisa, tá? Até aqui também, tá? Você pode fazer aqui aquele esquema de uma vez pra dentro, outra vez pra fora, né? Aqui a gente vai... Dobrar pra cima, tá? Ó. Vamos dobrar aqui. E... E vamos... Passar a costura, ó. Fazer um filete, né? Dobramos. Que a gente sai fora e continua costurando aqui o nosso a tipo Mesma coisa, a gente vai fazer aqui com esse outro, tá? Outra coisa a gente faz aqui, a gente vem. Dobrando o nosso filete Aqui. vai passar também mesma coisa, a gente vai dobrar aqui e jogar aqui pra cima aqui. vamos pegar a nossa a nossa saia Vamos passar uma costura aqui pra gente franzir a nossa saia, tá? Franzida a saia, vamos pegar a nossa parte de baixo aqui. E aqui, a gente vai colocar a nossa saída Tá? da sainha, nós vamos pegar o nosso filete vamos pegar aqui Se não tiver esse tecido aqui de biquíni, que eu lacei, que tem elasticidade, você pode fazer com bote ou até mesmo carribana, tá? estilo maior, né? Ó. Então, agora, a gente vai dobrar aqui, tá? Ó. E vai vir aqui, ó, abraçando aqui a parte da saída ali, assim, escondendo a costura. Vamos passar. Agora, nós vamos pegar a frente, na verdade. Vamos pegar a frente aqui. De cima a gente vai pregar aqui, ó. E a parte de baixo também, aí a gente vai pegar aqui, tá? Ó, vamos pegar desde o final aqui. lado aqui, a gente vai passar o filete, tá? Aqui, ó. Até aqui, a gente vai passar o filete, ok? Ok? uma coisa do outro lado aqui Vamos passar o filete aqui também. Aqui nas né, nossas costas também, aqui. Agora, vamos rebater os filetes que a gente passou. dobra aqui e dobra aqui. coisa aqui. Assim, eu vou lá na overlock pra dar acabamento aqui dos lados, tá? E já voltamos, tá bom? Então ficou assim, agora a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Vamos jogar aqui o lado, Mesma coisa do outro lado. assim. Agora, vamos passar ribana, ribana não, o nosso filete aqui, tá? Vamos deixar quatro centímetros, tá? centímetros pra amarrar, tá? E vamos passar aqui por tudo e deixar quatro centímetros aqui também. também é né, como que você faz se mede, coisa aqui, tá? Um avesso eu acho mais fácil depois para despontar. Aqui a gente só Presponta aqui mesma coisa desse outro lado, tá? Aqui das costas a gente já fez, já tá pronto. Olha só. Ficou assim. Agora vamos fazer o um acabamento, que é aqui. Nós vamos passar filete aqui, tá? Vamos descer com o filete até aqui. Engrobar aqui e aqui, tá? Finalizar aqui para dar um acabamento aqui, tá? Vamos deixar aqui. Até aqui na metade de filete, tá? Ó, vamos deixar assim. Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir aqui, tá? Aqui a gente vai descer. Vai pegar aqui, vai vir aqui, aqui, aqui, e aqui a gente vai encontrar os filetes, tá? Vai encontrar os filetes. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos ver se entender. Vamos lá. Tá assim? A gente vai deixar o filete aqui, na metade aqui da perninha, e vai vir com o filete aqui na barriga. Daqui, a gente vai vir com o filete reto, tá? E vai pegar aqui, tá? Deixando aqui uma perninha aqui, tá? Ó, vai vir reto e pegar aqui. E passar o filete aqui, daqui. Até aqui, a gente vai encontrar o filete, costurar um no outro, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, bora lá. Como eu disse, eu gosto de fazer no avesso, o acabamento para melhor no avesso. Mas, você pode fazer isso no direito também, tá? Essa é a parte mais chatinha dessa peça, tá? A parte mais chatinha da peça é essa aqui, tem que ter um pouco de atenção. metade da perna, Deixa. e eu venho daqui, ó, pego aqui em cima desse filete aqui e venho pegando, tá? Peguei o filete aqui, agora eu venho aqui, ó, deixo solto isso aqui e venho aqui no fundo, ó, deixo solto o tamanho da perna, ó. tá vendo aqui, ó? Vou deixar sobrar esse aqui, tamanho da perna, tá vendo? E pego aqui. Agora aqui eu deixo o tamanho da perna solto, tá? E pego aqui no fundo, ó, vem aqui no fundo, vai ficar assim, tá? Ó, vou vindo passando aqui no fundo, tá bom? E aqui eu encontro agora, deixa eu tirar aqui. tá assim. E aqui eu encontro essa parte aqui, tá? assim. Agora, a gente vira no direito. Deu pra entender, gente? Espero que tenha entendido. E agora, a gente vai vir dobrando aqui e fazendo aquele esquema que a gente fez na peça toda. Dobrar pra cima, né? Isso aqui, tá? Aqui nas perninhas, a gente só vai passar a costura para dar acabamento. Né? Se você tiver aparelho, essa peça é bem rapidinha de fazer, tá? Bom, e aqui a gente vai colocando pra cima. Essa que vai entrar na enquete do grupo online, tá? Agora, mês de janeiro. Olha só, gente, que linda que ficou essa peça. Olha só. As costas e aqui a frente. Aqui pra pôr a perninha, ó. Perfeita, né, gente? Você pode fazer combinando aí, né? Várias cores. Cores do verão, hein? Botar os fios. Não ficou assim, gente, olha só. Nosso biquíni Jenny. Ficou assim a nossa peça. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu amei essa peça. Achei muito linda. E uma peça fácil de fazer. Não é tão difícil de fazer, né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu um sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí, gente. Mesmo no verão dá pra ganhar dinheiro com a roupa pet. Não é só no inverno, não. No inverno as nossas vendas triplicam, né? Porque o pessoal... Compra bastante, precisa de uma peça funcional para esquentar os pets. Mas no verão também dá pra gente ganhar dinheiro aí no mundo pet. Então, aproveite, faça essas peças que são fresquinhas, essas peças maravilhosas aí. Tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. E o sucesso de vocês é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Eu amo muito, muito vocês. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!